Né? Agora, o dentista que trabalha na clínica de um colega, também pode crescer. Né? Nas minhas clínicas, tem colegas que já atingiram, já ultrapassaram a casa dos 25 mil reais por equipe Ou seja, 25 mil reais por mês. Né? Sim, é possível na clínica, numa clínica que não é minha? Né? Tem gente que me pergunta, Carla, mas eu trabalho para os outros. Uh, como assim? Né? É possível, sim. É, existem estratégias para se fechar tratamento, é, enfim, como agir ali no seu atendimento, que você vai fidelizar os pacientes e é, os pacientes vão querer voltar só com você, vão indicar você, apesar de você estar dentro de uma clínica. Né? A clínica já coloca pacientes ali para o dentista atender. Isso já facilita muito, já é meio caminho andado, porque essa é a principal dificuldade do cirurgião dentista. Né? Eu vejo, eu fiz uma pesquisa no início de 2019, que é, mais de 80% dos dentistas dizem que não sabem como atrair pacientes para o seu consultório. Tem essa dificuldade. Né? Então, a clínica já provê isso.